Ó pra vocês verem, o tanto de cupom que dá pra batalha da... Que que meu... Agora começa mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu trago um novo servidor de DDTank aqui pra vocês Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Não se esquece mano, que o R... a RR vai ter encurtado Eu vou colocar isso tipo uma meta de se vocês cumprir essa meta de likes, eu libero o link pra vocês, fechou? Porque assim é uma, um modo de vocês querer ajudar e ajudar o canal em si, entendeu? Porque, creio ou não, a gente precisa né, fazer as coisinhas aqui tudo certinho. E é isso. Esse DD tem aqui é um DD ver antigo, né? Da versão 4.1. Mas enfim, tem muitas coisas, né, mano? Muita gente jogando. Vamos começar aqui, galera. O link dele vai estar na descrição pra você quem quer vir jogar. E vamos começar aqui com recompensa recompensa Vamos pegar todos os itens aqui Vai estar na descrição aí pra você poder vir jogar Daí se bater a meta de Blacks é, Eu libero o mix sem um RF é, Sem estar com o de Wink, né? E beleza Ó, vamos ver o que, que vem aqui Já de início Beleza, vem umas coisinhas Vem full dano 19, da hora, da hora. Vamos ver o que vem mais aqui. Vem uma quantidade legal de cupom, três cupom. <risos> é. Beleza, vem uns itens da hora aqui que vai dar pra gente upar, ficar forte. Tem então, umas coisas diferenciadas aqui também. Beleza, né, galera? Esse aqui, né, mano? Vamos pegar o que, que dá pra nós aqui, diferente. Eu vou trazer esse é, DD Tank aqui. Se vocês quiserem vídeo de evolução, só me falar que eu vou trazer aqui. O intuito mais é mostrar os itens que vem no. Tipo assim, no evento limitado, né? Não se esquece do like, mano. Porque eu vejo aí que vocês assistem o vídeo, cara. E não deixa o like, na moral, deixa o like pro Tietê, porque é bem importante, galera. Hum, da hora, da hora. Deixa esses itens aqui, só pra... É, de início, bora deixar aqui, né. Tem uns itens aqui também, umas roupinhas e tal. Mas beleza. Tô pegando aqui, vou mostrar... Depois eu acabo de coletar tudo. Mas vamos lá, né. Já vem, que ver? Um santo quebra tijolo show como arma. Medalha, deixa eu ver onde que... É, ó Tem uma medalha aqui que é toda diferente f É, F- menos F- Sei lá E tem esse escudo aqui Escudo, ó Esse escudo aqui eu nunca ouvi falar dele não Escudo épico Da hora então, as, as coisinhas da hora aqui, hein pra essa versão, né Imperial, ó, tem umas coisinhas aqui que veio por 2 dias, só pra gente ver mesmo, como que vai ser Vou fazer o seguinte, vou colocar uma arma aqui, só pra testar a habilidade de ti. Vai ser o santa que eu é o te jogo mesmo Oxi, aí é, beleza E eu vou aqui no salão da arena, vou tirar um pvp o Servidor tem até um pouquinho de gente jogando né mano Mas enfim Aí. eu quero ver quantos que dá de cupom pra batalha Pra gente já passar o relatório tudo aqui pra vocês E mano, pra quem se tornar membro aí do canal, eu vou estar tá fazendo sorteio aí pra vocês Vai ter sorteio de gift card pra quando a gente bater 10 membros aqui no canal Ter um sorteio de gift card pros membros, entendeu? E eu vamos lá né mano, fazer aqui ver os PVPzinho aqui da hora Quem quiser entrar, como eu disse, o link tá na descrição Oh, comecei primeiro Não sei se eu tô mais... Não, acho que eu tô mais forte que o cara não Não possível. Ruim de PVP, viu, mano Mas beleza Só pra começar, né Vamos ver como que é esse nível 40 tá É isso, que é um... É só performar com o macho E o sono tá batendo, meu filho Desculpa aí, galera, mas... Madruguei né mano, eu tive que fazer a capa pra esse vídeo, que deu muito trabalho se vocês olharem certinho aí O vou sendo tatu meu amigo, infelizmente Vem aqui pra baixo aqui Hum, vai ser no um tatu mesmo, vou te tipo, pegar aqui ó Deixa eu ser no um tatu É isso né cara Bora, bora, bora, fiote. Vou voar. Quero ver quantos desculpa um que tá batalha, galera. Pra passar, quer ver? passa pra vocês certinho. Pra vocês que se interessam em novo servidor de DD Tank, vem jogar, né, mano? Achei esse servidor novo aqui. Daí né? eu decidi trazer o videozinho pra vocês. Vamos ver se o tchê -tchê tá bom. Eita, pai. Faltou pouco, hein? Agora eu vou ganhar aqui o tá, tatuzinho de veve Com o canhão da né, De boa né mano Tem muito o que fazer Vou voar Mas esse nível 40 aqui Só pra farmar cupom O cara tá uma miséria né mano é, é osso, a gente tem vindo pro Canhão da coelha Ah, morri Agora ele manda mais um tatu E eu Agora acabou minha vala Vamos ver se eu ainda tenho chance de recuperar. Eu ia ter que ser jogada de mestre, fi. Nossa, mano, não desiste da dessa vida. É numa vez, Já era. Mano, esse DDTEC aqui, pelo fato dele que vê 4.1, ele tá sem meg. Eu não testei a distância, mas a distância, conforme eu conversei com alguns jogadores aqui, a distância tá muito legal pra jogar. Tá um negócio da hora, mano E pra quem quiser vir jogar no servidor Pegue e entra aí no link Fechou? Que vai estar na descrição Ó pra vocês verem O tanto de cupom que dá pro batalha Dá... 15 mil cupom pro batalha você tá doido, cachoeira Se você falar que não fica forte aquele servidor É porque você não quer, cara Porque, mano O um servidor que dá muito cupom pro batalha Dá essa porrada de item Tá da hora, na moral O servidor novo eu vou estar tá deixando o link daí da descrição. Eu já vou querer comprar uma VIPzinha aqui, Vocês veem, cria sua conta, mano, e joga, cara. Cria sua conta e joga. E aí, pra vocês o item. Na moral, vem muita coisa e dá muito cupom também. Porque se faz uns pvpzinho já vai ficando forte. Eu quero ver a galera que veio Do senhor tinha vindo pesado aqui pra poder jogar nesse servidor. Conto com a presente de todo mundo aqui nesse servidor, hein, galera. Quem criar a conta pelo link que tá encurtado aí, me fala, mano se não conseguir ajuda que veio esse vídeo bater a quantidade de likes que vê que eu vou colocar sem mais aqui beleza para poder liberar o link vocês vocês fora isso mano não vem comentar é que aí ah, eu não tô conseguindo criar conta não tô fazendo isso não tô fazendo aqui então mano quer, não apoia o canal cara que o canal precisa do seu apoio para poder querer seguir em frente sem apoio seu como que a gente consegue ver crescer nesse youtube entendeu Ó, comenta, compartilha o vídeo, deixa o like, mostra pra algum amigo, entendeu? É, mano, vamos colocar esse trem pra frente, fechou? Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até esse. é, até o final aqui, né? E, cara, se vocês quiserem a evolução aqui, eu já conversei com vocês. É só pedir aí, fala, titi, evolui a conta lá, quero ver como que você vai evoluir essa continha, como que ela vai querer proceder. Foca na evolução e traz o vídeo aqui pra nós. Eu trago, galera uma moralzinha para vocês, então bate muito like aí e também muitos comentários, fechou? É nóis, até o próximo vídeo, não se esquece também de virar meio porque isso ajuda a promover a qualidade que você tá assistindo esse vídeo, tá entendendo o que quer ver, o, o, tipo assim, o microfone tá com um que tá, é, tipo um D, mas não é do microfone, é do notebook, notebook todos ver, acabou, né, tendo uns efeitos aqui nele, e eu tô fazendo vídeo porque eu não posso parar se eu parar o canal morre entendeu então vamos ver apoiar esse canal se tornando membro não se esquece também de assistir os últimos vídeos que vai estar tá passando aí na tela para você e é isso até o próximo vídeo um abraço do seu Titi e é nóis